Esse é o 20 MPC, aê calcador, Eita, mão abençoada, hein? É um mão de ouro! Que ela já surtou na quarentena, se levou na emoção. Muito tempo que não senta, vai cair em depressão. Encheram sua cabeça, mente ficou a milhão. Ficou toda emocionada e levou pro coração. Só não levar pro coração, não levar pro coração. Que sua amiga brotou. E foi sem perdão, só não leva pro coração Não leva pro coração, que sua amiga brotou E foi sem perdão, não teve como resistir Eu muito louco de balão, quarentena afetou Não tem sentimento, mas não, só não leva pro coração Menina joga rabão, não, não, não, não leva não Não teve como resistir, eu muito louco de balão Quarentena, afeto, não tem sentimento, mais não Esse é o 20MPC Aê, calcado Eita, mão abençoada, hein É um mão de ouro Vambora Vambora, vambora.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 É um monte de ouro Vambora Vambora Vambora Vambora